tolkienista de sempre. O seu primeiro trabalho académico foi no fim de 1969, início de 1970, e foi uma palestra intitulada de Tolkien as a Philologist. Shippy estudou também praticamente as mesmas línguas que Tolkien estudou, inglês antigo, nórdico antigo, alemão, latim e também conheceu Tolkien pessoalmente. E Shippey também acabou por trabalhar com Peter Jackson na trilogia do Senhor dos Anéis como conselheiro sobre a mitologia e sobre os dialetos das diversas línguas e também é o autor de dois livros muito, muito importantes sobre Tolkien. O primeiro deles, Road to Earth, que é este que eu tenho aqui, A Estrada para a Terra-Média, e também o livro Tolkien, Author of the Century, Tolkien, o autor do século. E temos também John Howe, que é um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien, que já fez diversas capas para muitos livros de Tolkien, e foi um dos ilustradores que fizeram as artes dos filmes do Peter Jackson. Ora bem, esses mapas que a Amazon foi lançando nas suas redes sociais ao longo de várias semanas foram, nada mais nada menos, concebidos por John Howe. Sempre com o conselho e a supervisão de Tom Shippey. Acredita-se também que Tom Shippey tem estado a ajudar na questão das mudanças da costa da Terra-média antes e depois da queda de Númenor. Antes de terminarmos, aviso-vos só que vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o artigo do no nosso blog sobre Tom Shippey para quem quiser saber mais sobre ele e também o link do vídeo que fiz recentemente, a semana passada, sobre o livro Myth and Magic, The Heart of John Howe, um livro que compila várias artes de John Howe, e não apenas as artes relacionadas com Tolkien. E é isto, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho.